Sabe o que? que o povo brasileiro vê todos os anos? Eu, tô... eu assisti muitos cultos, eu vi muita gente falando coisa muito decente, muita verdade, e vi gente também tentando abusar da boa fé do povo. Lamentavelmente, a gente teve em 2018 uma campanha aberta com fake news, com muita mentira, coisa que a gente não estava tão acostumada. E nós hum. aprendemos.